Fala, player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje a gente chega no oitavo episódio da série gameplay aqui de Spider-Man Miles Morales. Lembrando que estou jogando no PlayStation 5 na dificuldade espetacular, que é a dificuldade, que é a maior dificuldade, mais difícil do game. E estamos aqui com 43%. Resumindo o último episódio, a fim praticamente falou pro Miles sair do da frente dela, né, do, do caminho dela, senão ela vai matar ele. E o tio tá envolvido com a Roxon, né, a respeito ali da da, da do, do produto que eles estão desenvolvendo lá, no Informe. Beleza, a gente já deu uma investigada aqui no quarto. Eu vou consertar tudo. Afim. Mulher. Oh, Parabéns, Maião Zefim. Vocês são muito... Bom, azar no ensino médio, Rick. Lembrando que o Miles tem apenas 17 anos, né? Só mãe deu notícia. Ela tá ocupada nesse prédio e depois vai descer a quadra para evacuar quem tá perto do Plaza. Você ainda vai ajudar? Claro, assim que eu achar a nova instalação de Noform da Finn. Beleza. Então vamos embora. Possivelmente agora a gente vai ter que para encontrar a Finn para ela, né? Porque ela tá dispostas a explodir tudo. A fábrica mas ali dentro da fábrica, eles criaram um, um, um sistema que pode ter ações catastróficas com relação à explosão. Se alguém precisa de ajuda. Vamos, vamos jogar teia, galera. Vamos jogar teia. Aumenta no um dano corpo a corpo. Show. Inclusive, já vou ver se tem alguma esperada Tempestade do século. Uma baita tá chegando. Vamos ver se se a gente tem habilidades aqui para liberar para serem libra, liberadas. Você desbloqueou um novo espaço de modificação divisor. De se vocês estão planejando levar seus parentes. Modificação divisor. Mais notícias. Ah, isso aqui é legal. Esses podcasts tem hora que enche o saco, né? Vamos lá. Triangulação. Durante uma varredura. Durante uma varredura, Marcos os inimigos atrás das paredes. Eu mantenho assim enquanto o modo furtivo estiver ativo. Tá, então no 1 eu vou colocar aqui dano de 25%. Não tenha sido culpa dela. E aqui no 2 eu vou colocar. Usa essa modificação para vislumbrar o Spider-Verse e ver a materialização de efeitos sonoros do combate numa terra diferente. Não. Isso aqui durante uma varredura, que ele é matrilha entre o inimigo e todos os outros que eu venho. Isso aqui é legal. Isso aqui é bom. Modificação de traje. A gente já tem um. Ataque após uma esquiva perfeita causa mais 50% de dano por 5 segundos. Uh, gera uma quantidade pequena de saúde a cada golpe em inimigos atordoados por Venom. Inacessível ainda. Uh, cria um impacto quando as armas do Underground são destruídas. Nesse aqui que a gente já tem, diminui o dano de ataques corpo a corpo em 25%. Usa acima de cofão para Spider-Verse e faça o traje equipado imitar a, a estética de uma terra diferente. Vou colocar inacessível, inacessível, vou colocar esse aqui, ou esse aqui, não, esse aqui, beleza, é, dispositivos, talvez a gente consiga melhorar alguma coisa, aqui, a munição do lançador de teia recarrega mais rápido, ainda está tá indisponível, ah, tá, não tem nada aqui que a gente consiga utilizar, habilidades a gente tem três pontos de habilidades então os inimigos atordoados por venom que são atirados contra os outros causarão do venom isso aqui eu acho pouco ah, ao se derrotar o inimigo com ataques venom o golpe final não consome energia de camuflagem tá eu vou ter que estou comendo causa dando bônus ao ser causado enquanto camuflado tá beleza eu vou colocar esse aumenta a quantidade máxima de energia da camuflagem permitindo que você continue invisível por mais tempo Bom, os outros aqui não estão liberados ainda, né? Eu vou ter que ir liberando esses aqui de qualquer forma. Porque senão depois eu não consigo liberar os outros, né? Fechou. Então, bora lá. Ele tem muito mais opções do que o primeiro Homem-Aranha, né? Essa, esse poder Venom deu, deu uma... Deu muito mais possibilidades ali. De modificação, de ataques. Vamos ver o que a gente tem. A gente já tem três barras Venom. Tem um ataque aqui. Ah, tem uns malucos ali. Caraca dá melhor para fazer, não caraca bazuca. Mais algum já era? Fim da gangue corporativa de sequestro. Boa, cadê as missões? Vá até o Centro de ciência da Oscorp Oi, eu achei o esquema da Fim no Centro de Ciências da Oscorp Ele tá fechado pra reforma Nossa, o nosso conversor de energia que ganhou o prêmio da Feira de Ciências É assim que ela vai deixar o uniforme instável o bastante pra explodir o Roxon Plaza Nossa, é como se ela quisesse te atingir Deve ser isso Valeu, Ken De nada Aliás, está na hora de ajudar sua mãe a evacuar o Halen. Falou. Tá. Centro de Ciências da Oscorp. A Finn tem que saber o que vai acontecer se ela executar o um plano. E se ela não me ouvir, eu pego no corpo. E se precisar, eu destruo ele. É isso aí, vamos embora. E só acrobacias aqui, player. Nova que tá muito top player. <risos> É, uma novidade, player, lançaram uma atualização, deixa eu mostrar até para você aqui, deixa eu até mostrar aqui para vocês que eles lançaram uma atualização que aqui em imagem a gente tem a opção de colocar o desempenho, né, é, antes tinha só fidelidade e desempenho, agora ele tem um RT desempenho que é uma versão que a gente consegue ter o ray tracing a, a 64 por segundo Top né, então eu vou colocar até essa, essa opção aqui Ele vai ali restaurar Praticamente a pra gente voltar pro ponto De início ali Mas vale a pena porque agora a gente vai ter o Ray Tracing né? E para quem não sabe o que é Ray Tracing Na tradução literal, raios de luz uh, Ah, mas o que isso significa né, Na teoria Deixa eu ir num prédio aqui ó Por exemplo aqui Tá vendo? Se eu tirar o Ray Trace a gente não consegue ver a reflexão. Deixa uma mensagem e eu escuto depois. Ah, não vou atender, né, querido? Eu sei que eu sou a última pessoa com quem você quer falar agora, mas você tem que me ouvir. O Krieger mudou as especificações do reator. Se você colocar uma forma instável nele... O tamanho da sua mensagem excedeu o limite... Ih, caramba. Desligue e... Bem legal, hein? Manda outra. Então, player, aqui o que acontece? Ele acaba refletindo fielmente as imagens, né? Porque antes era só um borrão ou nem refletia. Além disso, as luzes também, a iluminação, é... o chão molhado, né? Toda a questão de reflexo ali muda bastante. Opa! Oi, galera! Caraca! O que foi isso, gente? Ah, foi ela? Ah, foi o. Ah, foi o tio dele, mano. Ô, oh, mano. O cara se abriu contigo, tio. seu Spider-Man. Eu tenho que parar, Finn. Não, você tem que sobreviver. Eu tô tentando te ensinar isso, mas você não ouve. Se quer tanto que eu sobreviva, por que me entregou pro Krieger? Eu não te entreguei. Sei. É sério. Não era pra pegar em você. O Krieger me traiu. Você queria voltar pra nossa família e faz um negócio desses? Eu salvei sua vida. Você me jogou numa cela. Pra te proteger Isso aqui é me proteger? Caramba Miles, não vou te perder também E eu não vou deixar as pessoas morrerem Pra eu salvar a minha pele Você me subestima. Caraca velho Droga não Não me encontraria Eu não quero Mas eu não posso ficar aqui então, eu vou fazer o que tiver que fazer, tipo... Tecnologia de camuflagem! Eu vou dar um curso nela! Isso não tem a ver comigo! Tem a ver com VOCÊ! VOCÊ tá com medo! Lutar por essa cidade. Quando você vai entender que não pode fazer isso, se estiver morto. Um cara é ninja também. Hein? Só que eu sou Spider, né, cara? Seu se pai visse a gente agora, ele entenderia que eu tinha Tem um sensor aranha, né, querido? Desiste disso, garoto! Não volte! Já era. Você não tá vendo? Eu sou o único tentando te salvar! E eu quero salvar todo mundo. <risos> é, você não é páreo, né? Não vai conseguir parar, não. Se não for na crocodilagem, não para. Caraca. Eu tenho que Caraca, velho. Ensinou a pensar nos outros antes de mim. Caraca, velho. Uou! que ficar longe dessas coisas! Pra trás. Se não entende como o mundo real funciona, cada um por si! Não se a gente mudar isso! entende? Nunca lutou por alguém além de você mesmo! Talvez por isso eu esteja vivo! Caraca! Vem é. poder! O que você que evitar as armadilhas? Ele usa a tecnologia da Rock! Está drenando meus poderes! E que evitar as granadas? Cara, já era, hein? Você luta por uma causa inútil. Sabe quem Cara. vai fazer isso? Não, Volze! Quer que sua mãe enterre você também? Eu não vou deixar! Hologramas? Mais coisa dos seus amigos adotam? Eu me ataco! Eu não dá conta! Você é muito inocente, sobrinho. Sou um menino que é fã do Spider-Man! Nada bem, eu sou um cara que precisa ser de exemplo para as pessoas. pode com todos os bruxes! Até onde você vai com isso? Você vai se mandar pra provar que merece a máscara? Se for preciso, sim! Fazer o que eu preciso fazer, nem você vai. A casa caiu pra você. Caraca. Posso vacilar, só tomar um dano aqui Caraca Dele. Caraca! Eu nunca quis lutar contra você! Nunca! Tem muito! Peguei. Sem chance, cara. Você não vai conseguir me parar, não. É, pai. Eu sei que eu errei. Eu pisei na bola. Mas a gente é família. Família? Isso não te impediu de mentir pra mim? Me manipular? Me enfrentar? Ser família já não basta mais. Não precisa ser assim. Eu, você, se odiando. Foi o que aconteceu entre mim e seu pai. Não quero isso de novo. Eu também não. Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja. Eu não vou dar as costas para quem precisa de mim. Ah, eu tenho que ser melhor que isso. <risos> é, não teve jeito, né? O cara viu que não é páreo. Tem só 17 anos, mas... Meu tio acabou de me sequestrar. Ele me prendeu. O quê? Mano, você tá bem? Eu tive que lutar com ele. Depois eu falei que eu nunca mais quero ver ele. Eu sinto muito. Isso não deve ter sido fácil. Era o que eu tinha que fazer. Eu vou pro centro de ciências. Me avisa se a coisa ficar tensa no Harlem. Beleza. Boa sorte, Spider-Man. Não, e o pior jeito que ele fala é ele falar como um adolescente mesmo, né, cara? Essa é a última chance de aprimorar equipamentos e habilidades antes do fim da história. Galera, ainda não. Já é o fim da história. Ainda não. Então, galera, eu vou deixando... Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu realmente achei que o jogo seria um pouco mais longo. A gente teve uma gameplay aí. Opa! Oh, tô falando aqui pros pros players aqui, cara. Deixa eu quietinho, deixa eu mais para lá, player. Então, a história tá acabando já, praticamente. Então, player, eu vou finalizando o vídeo por aqui. E aí eu já trago, né, o próximo vídeo já é o capítulo final aqui da história de Spider-Man Miles Morales, beleza? Então, player, se você não por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, coloque nos comentários aqui o que você tá achando da série. Né? E dê sugestões aí pros próximos vídeos também Que eu vou colocar no vídeo de quem sugeriu Beleza? Vou ficando por aqui fique com Deus, valeu e fui!